o programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai conversar sobre moda infantil. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a empresária Thaís Borges Bovo Nunes de Oliveira, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Thais, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde aí aos, aos internautas. Agradeço a oportunidade de junto de estar aqui, participando do seu programa, acredito que seja realmente um, uma grande oportunidade de expor, bater um papo aí sobre a, a... moda infantil, né, o empreendedorismo e a tua jornada, aí. né? É, pois é, então como foi é, toda essa essa história e como é que é até hoje, né? Aí a moda infantil e, e a questão do empreendedorismo nessa nessa área. É, esse programa ele tem, Taís, uma esse objetivo, né, de dividir experiências empresariais e muita gente já sentou aí, já dividiu inúmeras experiências nas mais variadas áreas de negócio e eu queria que a gente começasse essa conversa falando de moda infantil que você falasse um pouquinho né dessa, dessa jornada como é que isso tudo começou e como é que você fez essa opção pela moda infantil bom foi muito por acaso né minha sócia a Suellen começou a vender umas umas roupas na casa dela postou no Instagram no status do WhatsApp meu marido viu, fez uma brincadeira. Ah, se a Thaís vê isso, ela vai arrasar de, de gastar dinheiro, porque ela adora comprar roupa infantil. Ah, não está precisando de uma sócia? Aí ela diz, a ah, sócia é sempre bem-vinda. E eu disse, ah, então vem em casa conversar com a Thaís. E foi assim. Nós nos conhecemos faz muito tempo, já da faculdade. Então, a gente já tinha uma amizade. Fomos, fomos lá, começamos a planejar e foi tudo assim, por acaso. Mas aí, quando nós decidimos, vamos? Vamos. Aí foi mandamos fazer o logo, projetamos tudo, contratamos arquiteta, a gente fez tudo da melhor forma possível para que conseguisse fazer um local agradável, aconchegante. A Arquiteta fez um projeto incrível, registramos o nome, tudo nos conformes, né? É, para que fosse um, foi um sonho, né? Eu falo que a Jujuba foi, foi um sonho e foi muito bacana porque foi a gente fez da melhor forma. A gente sempre procura fazer tudo, né? Da melhor forma, até nas escolhas das roupas, na nossa sacola, no nosso embrulho, muito carinho, muito detalhe, é, é o que a gente busca, é um diferencial, né? Do que do que nós já temos, né? A gente Sim. procura sempre fazer algo diferente, trazer algo diferente para os nossos clientes. Foi assim e foi um. Né, nenhuma de nós duas tínhamos conhecimento na, nesse, nessa área, né? De, de, de varejo, de modo infantil. Eu gosto bastante três filhos, ela duas filhas, então assim a gente comprava roupa para os nossos filhos e foi nisso, baseado no, né, nessa ideia é, conseguimos aí o, o, uma oportunidade ali no, no Pague Menos, fomos escolhidos para abrir, para ganhamos a né, oportunidade de ter uma das Sim. salas e, e no ramo infantil e fomos, estamos lá no até até hoje, <risos> né no presente momento. Você sabe que você, eu, você traz uma informação aqui que eu acho bem interessante e especialmente quando a gente fala da questão do empreendedorismo no sentido de se preparar para. Né? Você fala da arquiteta que projetou a sala, você fala da logomarca que foi desenvolvida, do nome que foi registrado, uma série de elementos para abrir o um negócio. Tudo isso hoje, no seu entendimento, tem um reflexo no negócio propriamente dito? Ah, tem, né? Porque é uma, uma, uma segurança. E outra, é, é, muito cuidado, é, a marca é nossa, então assim, uma segurança de que né, ninguém pode copiar. É, então não tem é, porque a pessoa falar, ah, esse nome é meu. Não, não é. Agora é nosso é marca nossa, é uma segurança, é um cuidado, Sim. né? Qual que foi a nossa ideia quando inauguramos? Nós vamos abrir a primeira e a segunda, quem sabe a terceira e aí estamos lá na terceira loja não temos o registro não temos o cuidado vem aí uma terceira pessoa fala ah, mas esse nome é meu né então vocês vão ter que mudar ou vão ter que me dar parte dos lucros né a gente procurou fazer tudo né para ter segurança para nós para o cliente enfim né? que vai ter sempre a marca ali a logo ali enfim foi foi tomamos tudo as precauções possíveis né para que esse projeto essa ideia esse sonho Uh, fosse um sucesso, né, e abrimos, na, inauguramos na pandemia, foi assim uma... Um desafio, Um desafio, né? desafio muito grande, foi, foi difícil, eu falo, eu brinco que foram muitos erros, uh, mas uh, por meio dos erros, muito aprendizado, erramos até hoje, mas, uh, né, e vamos continuar errando, mas aprendendo, né, desde então eu acredito que a gente esteja melhor do que é um, dois anos atrás, né? O aprendizado acontece quando nós resolvemos caminhar pela estrada da vida, né? Sim. E eu queria aproveitar nessa conversa nossa, é discutir um pouquinho a questão é, do conceito moda infantil, né? Quando nós estamos falando dele, é, eu acho que existe uma série de elementos que, que são colocados na mesa, né? A questão de cor, a questão da diversidade do tecidos, a questão da costura, do desenho, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a junção de todos esses conceitos para que possa, enfim, chegar ali na, na ponta né, da, da, da linha, no, no sentido de atender o consumidor final para que ele possa comprar e sair satisfeito da loja. São vários é, segmentos, né? são vários estilos, vários tecidos, a gente divide meio que... Uh, a roupa mais popular, a roupa mais elaborada, tem as mais moderninhas, tem as mais clássicas. São muitas marcas, cada uma num, num, num ramo, né? Tem umas muito coloridas, outras mais discretas. Então, assim, uh, a gente tenta uh, pegar, prestar atenção também no que o cliente busca. né Tem criança que gosta de tudo muito... Uh, uh, Cheguei, tem criança que é mais é, é, reservada no sentido de não gosta de ser muito chamativa. Tem mãe que gosta de algo mais neutro, tem mãe que é, né, gosta de algo gritante, vivo. Então, assim, e é engraçado porque tem vários segmentos no sentido de modelos. Nossa, tem moda bem diferente, muito diferente. Tem umas mais simples, mais clássicas. Eu falo que é uma, é uma, é uma luta na hora de escolher, porque a gente vê tanta opção e... É, é, é, temos que dar uma mesclada para ter um pouquinho de tudo, porque é, o gosto é muito diferente. As crianças hoje são muito é, é, seletivas com relação a elas mesmas. Ah, isso eu não uso, isso eu uso, isso eu não gosto, isso eu gosto. É, é, então é um desafio né, a gente conseguir mesclar tudo, né, cor. Ah, eu gosto de preto, eu gosto de cinza, eu gosto de rosa, é tudo. É tudo a gente tenta fazer um trabalho... E tecido, né? Tem Sim. tecidos mais simples, tecidos mais, é, é, mais elaborados. Então, assim, um pouquinho de tudo. É, tem é, várias é, modelagens, né? Vários modelos... É, é, assim, é muito... É gostoso, mas é, é um desafio você conseguir trazer um pouquinho de tudo, atender a, ao público, que é também bem diversificado. Eu falo que, pelo menos lá na Jujuba, é, é um pouquinho de tudo, né? Então, é... Quando a pessoa entra e pede e a gente fala não tem, é assim, é, é, incomoda. Fala, puxa, a gente procurou tanto, se esforçou tanto para trazer um pouquinho de tudo, boa qualidade, e esse a gente não tem. Thaís, eu quero aproveitar, é, você traz um elemento muito bacana e eu queria muito aprofundar é, nessa questão. Quando você fala de definição de look, me dá um pouco a impressão que hoje ele é muito mais decidido pela criança propriamente dita do que pelo adulto. É uma impressão errada da minha parte ou não é assim mesmo? Não, de forma alguma. É exatamente isso. Diferente da nossa época que era o que a mãe nos trazia. É isso e pronto. Imagina, a criança tem muita opinião. A mãe leva a criança para experimentar e se não gostou, não leva. É, então é, a, a criança decide. 99% dos clientes que levam os filhos para experimentar ou então que leva e já pergunta se pode ter troca porque pode acontecer da criança não, não gostar, é, sim, e é engraçadíssimo de ver, assim, interessantíssimo essa questão, a gente fica ali observando, a criança entra, sai e é, é, é, pergunta para nós, o né? que, que, que nós achamos? Né? Para vocês. Sim, sim, engraçado, teve um caso de uma senhora que ela entrava, ela adorava as coisas e ela fala assim, eu não consigo fazer a minha neta experimentar nada. Até que um dia ela conseguiu levar a neta. E aí, conversa vai, conversa vem, a menina experimentou, gostou, se viu uh, uh, realizada com aquela roupa, com aquele vestido, levou e a avó depois passou para agradecer, porque nunca tinha conseguido fazer a menina experimentar nada. Porque se a menina não experimentasse, não gostasse, ela podia levar por ela mesma, mas a menina não usava. Então, você vê que coisa engraçada... É é assim, e assim a maioria das crianças, e até mesmo as pequenas, assim, né? se não, não gosta, não usa. É, tivemos vários casos, né, uns muito engraçados. Nossa, ah, a mãe levou para o aniversário de domingo ah, com a menina junto. Chegou no, no domingo, a menina não quis vestir a roupa, ela saiu que nem uma doida para ir lá para a loja, nós abrimos de domingo, né? Para comprar outra. Porque ela encasquetou que não ia usar aquela roupa, que já tinha visto, já tinha experimentado. Você vê que coisa engraçada, a gente vê muito. Mas assim, a criança hoje, o adolescente, Sim. eles têm muita, muita opinião. Na verdade, assim, é o que vale a opinião deles, né? Eu falar bem a verdade, é o que a gente vê muito lá na loja hoje. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui sobre moda infantil com a empresária Thaís Borges Bovo Nunes de Oliveira.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 Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre moda infantil. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, a empresária Thaís Borges Bovo Nunes de Oliveira. Ô, Thaís, eu queria aproveitar a sua presença aqui para discutir um pouquinho a questão do estilo, que como a gente conversou um pouco no primeiro bloco, muito determinado, pelas crianças e pelos adolescentes. A questão que eu gostaria muito de saber, no seu entendimento, como que você trabalha com essa questão, né? sabendo que existem é, a, a, o, o ato determinante da compra em linhas gerais, é feito pela criança ou pelo adolescente, mas está com qual caminho, qual estilo, né? qual formatação para atender as mais diferentes é, é, variedades, né? várias possibilidades de, de look? Bom, a gente tenta prestar atenção primeiro no que a criança realmente comenta quando vai falar. Ah, olha e fala. E o fala, que ela já veio vestida, né? É, e então ela entra, fala, olha tudo e você vê bastante coisa e fala, mas esse não é o meu estilo. Aí eu fico pensando, então vamos procurar saber qual que é o estilo. Na hora de comprar é uma diversidade tão grande de estilo mesmo, modinha. Hoje é, tem muita, é, eles falam, eles pedem, né? Ah, não tem nada tipo blogueirinha. É umas peças mais ousadas, muita tela, né, muito tecido holográfico. Tem já as mães que vão e as meninas são aquelas mais bonequinhas. Eu quero um negocinho mais é, delicado, uma coisa mais clássica. Então, assim, é, tem muito, muito disso. Tem os mais modernos, os mais coloridos, é, as coisas mais chamativas. É, para, as, para os adolescentes é, é difícil, porque são modas muito, muito diferentes, né? E a gente fica de olho. Ah, são as calças largonas, é, moletãozão. Então, é, na hora de comprar, as empresas nos trazem, né? Os catálogos, ó, tó. Mas e aí? Nem tudo. É, é o que eles gostam. E os meninos também. Os meninos são muito, assim, seletivos. Não uso isso, não gosto daquilo. Então, a gente procura pegar as bermudas mais modernas, com bolsos, não sei o quê, ou as mais simples, um moletinho né, básico, porque tem os meninos que não gostam de ser chamativos e tem os que usam verde-limão, né, laranjão, é, tecidos diferentes também tem, é, de meninos com tela, tecidos holográficos, é, a gente procura. E tem sim, as, e criança que chegou na loja e falou, não uso mais rosa, com seis anos de idade. Então, assim, é, é, a gente tem que é, prestar atenção. Eu falo Sim. que nós tentamos na loja realmente prestar atenção no que a, a, as crianças mesmo dizem, porque não adianta eu escolher do meu gosto, né? É, eu preciso prestar atenção no que está sendo usado, no que eles gostam. E as crianças são muito diferentes, é, os estilos são muito diferentes. Eu quero aproveitar, falando sobre essa questão do, do, dos estilos, né? Com a contribuição que os acessórios eles dão para compor esse look. Há ah, muito, é fácil que faz toda a diferença, né? Até mesmo nos ensaios lá das fotos, quando a gente recebe as roupas, gosto de colocar o acessório junto para que a mãe veja, né? ou até mesmo os adolescentes vejam o que, que dá para usar, o que, que fica legal na hora de, de colocar aquela roupa. É, nós temos a, a tiara, o laço, para os meninos, o boné, o óculos. É, então assim, a gente procura trazer pulseira. O que, o, o que dá para acrescentar e que fica legal e eles gostam, os óculos modernos, né? tipo aviador, enfim, é, eles gostam de, de, de sair com, com a roupa, com o óculos, as meninas então, as tiaras diferentes, os laços diferentes e a gente sempre procura buscar o que tem de diferente. Ah, nunca vi laço assim em outro lugar. Pois é, é essa a ideia. Eu quero que você veja algo diferente aqui. Porque é isso que a gente busca quando eu, a gente vai uh, comprar o acessório, a roupa, uh, o acabamento, se é legal, se é algo diferente, mas de boa qualidade. Então, assim, os acessórios fazem toda a diferença. E nós temos sim, porque eu acho que complementa, né? Na hora que você compra o look, o vestido, a peça, o conjunto, um acessório faz toda a diferença, sim. Com certeza, né? Queria aproveitar um pouquinho nessa nossa conversa. É, e uma coisa que eu acho que chama muita atenção é a questão da moda jeans. O jeans é uma peça, né? A gente está usando aqui desde a nossa época e até antes, né? Sim. E a gente percebe que é uma moda que parece que ela é perene, né? Não sai de moda. Como é que vocês trabalham com ela hoje? É, não sai de moda realmente. É, o que acontece? As crianças, pelo menos assim... É, o que nós vimos, não, não gostam muito. É, acham incômodo, aperta, tem mãe que não leva. É, o que acontece? Os jeans, é, pelo menos assim, o que a gente viu, o preço para trazer são um pouco mais elevados. E aí se a gente não traz um jeans de qualidade, macio, porque hoje, quando eles decidem que vão usar, tem que ser o jeans com elastano molinho, às vezes sem botão, com elástico na cintura em vez de ter o botão. É muito versátil essa peça. Você consegue trocar uma camiseta e usar ali o jeans, né? Inúmeras vezes fazer vários conjuntos com a mesma peça. Porém, eles têm um pouco de receio. Os meninos, principalmente. Então, assim, nós temos, jeans temos, é uma peça muito uh, usável, vamos dizer assim, sim. Mas, assim, as mães não gostam muito. Então, assim, não levam muito... Uh, as mocinhas uh, às vezes um shorts, a calça, mas não é algo com muita, com muita procura pelo menos na, lá na loja não. Então nós temos uh, um pouco de com um pé no freio na hora de comprar porque acontece. Quando a gente acha nossa cheio de jeans ideal macio bonito, lavagem bacana, uh, com elastano, nossa mas o preço muito muito lá em cima. Nós, adultos, a gente compra e usa o jeans até, até acabar. A criança, no ano que vem, o jeans já não serve mais. Então, se o preço é muito elevado, é, é, não sai, porque a mãe fala, poxa, eu vou levar um jeans super bacana, macio, mas o ano que vem não serve mais. Vou pagar aí o, desculpa, o termo o olho da cara, é, né, pra, pra usar uma vez. Qual que é o nosso desafio hoje com relação ao jeans? Achar um fornecedor que me traga uma peça de boa qualidade com preço acessível. Tem, tem. Existe sim. É... E nós vamos encontrar, né? Então, porque assim, também trazer um jeans ruim, não quero. E trazer um jeans também que seja muito, uh, um preço muito lá em cima também não é viável. Mas assim, é, é uma peça é, é muito.. Uh, uh, é, né? sim, e prática, na verdade, né? É que realmente a gente precisa entrar aí nesse, nesse meio termo. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui sobre moda infantil com a empresária Thaís Borges, Bovo Nunes e Oliveira. Nós vamos agora para o intervalo comercial, a gente volta na sequência, um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 São Rafael Mais Saúde. Seu cuidado, nosso compromisso. Telefone 19 994013114. Teste o Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar empresários em destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre moda infantil. Quem está aqui comigo conversando e debatendo esse assunto é a empresária Thaís Borges Bovo Nunes de Oliveira. Thaís, eu quero aproveitar essa nossa conversa aqui falar um pouquinho sobre vestidos. né? É, quais possibilidades existem do ponto de vista de cores, do ponto de vista da costura, da modelagem, enfim. Como é que você trabalha nesse mercado? inúmeras possibilidades diversos modelos tecidos apliques é, é bonito de ver bonito de escolher vestido festa vestido dia a dia vestido uh, uh, festa eu digo festa fim de ano Sim. né festa de formatura vestido para aniversário e então, festa é de natal ano sim, novo sim. também é, é, são vários é, segmentos mas assim vários modelos várias estampas recortes é lindo de ver eu falo que assim para escolher é uma dificuldade imensa porque tudo é, tudo gente é, é lindo <risos> né o que trazer um pouquinho de tudo né eu falo que a gente procura sempre um pouquinho de tudo é, para as mocinhas é, os tubinhos elas gostam bastante longuete no meio da canela tem umas que gostam um pouco é, mais no joelho, tem quem use os longos, tem criança que gosta dos longos, é, no inverno mesmo sai bastante, os de manga longa, é, é, também longuete na canela para usar com meião, com bota, é, tem no verão os, os regatinhas, então assim, é, é bonito de ver, tem os mais populares que são os tecidinhos mais simples, tem os que vem com os apliques, gola retilínea, então, assim é muito bonito então assim nós temos bastante até né, dos bebês vem cada fofura com aplique com olha a gente vê fala meu deus né é de bebê isso é de bebê lindo é pomponzinho aí vem com um boleirinho nossa é muito bonito então assim tem é, para todos os gostos eu falo que é, não tem não tem erro é, os mais os mais coloridos tem uma, uma linha que é, é bem colorida os mais simples, os mais é, delicados, os mais clássicos. Que é, Tem mãe que gosta dos mais delicados, porque a criança, a bebê, tem mãe que gosta. Tem a criança que gosta dos coloridão, é, é, rodado, com babado, mais retinho. Tem, tem vários, assim, uma, uma infinidade de modelos, de, de tipo, de recorte. Recorte na frente, recorte nas costas, recorte do lado. Então, assim, é, é, é muito... É, tem bastante... E é muito gostoso de escolher e é muito bonito ver a menina vestindo, -no, né, provando e ficando assim é maravilhada. Quando a é criança ela se sente a princesa, né? E é bonito de ver no olhinho assim o brilho e fala, nossa, é, sou, é, eu sou a princesa hoje, né? Então, assim, isso é muito satisfatório quando a gente vê a criança quando experimenta e sai satisfeita, feliz de ter achado aquilo que, que deixou ela mais, mais bonita ainda. Então, é isso. E eu quero aproveitar que a gente está falando aqui de composição de look. É, quero aproveitar essa possibilidade também e pedir para você falar um pouquinho sobre a questão dos calçados, né? Como é que eles entram nessa composição? Ah, fazem... Tanto masculino quanto feminino, tá? Sim. Ah, fazem toda a diferença. Hoje tudo é muito é, é moderno, despojado. O que antes não se usava, hoje já se usa. Nossa ideia inicial, sim, era trazer para a loja também os calçados. Acho muito... Prático você olhar, por exemplo, no Instagram e ver o look todo. Acessório, a peça e o calçado. Prático porque a mãe vê e fala, nossa, é isso. né Não preciso olhar mais nada, eu quero o look completo. É, faz toda a diferença. E assim, é, antigamente era sapato social, com, com roupa social, sapato mais... É, nem tanto, né? Hoje a gente se usa um, um calçado, um tênis com uma roupa, um, com vestido, né? Antigamente, imagina, vai colocar tênis com vestido? Imagina, hoje é super moderno, super despojado, você colocar um tubinho com um all-star, né? Ou agora no inverno com uma bota, os meninos, o, o, o, o, o sapatênis que era só com gola polo, com um né, negocinho mais formal, imagina, a sapatênis é, é com um com conjunto ali, é, dia a dia, né? ou um tênis mais chamativo, mais moderno mais reativo, com cores mais é, cheguei, vamos dizer assim né? é, a galocha das meninas com meião três quartos colorido é, faz toda a diferença no book. eu falo que assim é, um sapato mais ousado, um calçado mais ousado no sentido de cores num vestido mais é, simples nossa, faz toda a diferença ah, meu, comprei um tubinho preto nossa, mas põe ali uma uma bota com um meião colorido, né, com um acessório colorido, pronto. Então, assim, eu falo que, que é para realmente, para finalizar o look que, que pode ser simples ou até pode ser mais elaborado, o calçado ali faz toda a diferença, vários modelos, os mais simples, os mais modernos, tem muitos, muitos tipos. Nossa, as botas, sapatênis, aí os chinelos mais modernos, é, é muito, é, faz diferença, faz... É, é, é muito importante, eu acho, você também escolher um sapato, um calçado bacana na hora de finalizar, né? Bom, sim. comprei a roupa, o acessório e aí, e o calçado. Exato. E a nossa ideia muito era, nós tivemos a questão mesmo do espaço físico, porque sim. a ideia assim era trazer para a Jujuba também os calçados. Que legal! Mas não saiu de pauta isso. Não, com né? certeza não. Então... Eu quero aproveitar nessa composição, uma coisa que às vezes eu vejo, e assim, não conheço absolutamente nada do assunto, mas eu queria que você fizesse uma consideração aqui. A gente observa que às vezes nessa composição de look para as meninas, aquelas bonecas. Queria saber como é que funciona isso, se ela tem uma composição específica para um determinado look, enfim. Isso é muito bacana. É, nós temos, achamos, na verdade, Sim. alguns fornecedores que fazem o né, um vestido o um conjuntinho ali, para criança e para boneca é, só que aí já vai só até até a certa idade né a, a, a, ali a roupinha para boneca houve bastante procura só que assim o que nós achamos os, os fornecedores poucos até que fazem isso né a roupinha para boneca lá do norte Ceará Fortaleza então na hora de, de ver o custo até até o presente momento não compensava né um, um vestido que ia ser aí um, a um preço, Acessível por conta da roupinha da boneca subia bastante, mas acho interessantíssimo. Eu acho que, que é, é, imagine, é um sonho, né? A criança comprar um vestido que ela goste, que achou bonito e a boneca vira igual, né? Ganhar a roupinha para boneca igual. É, isso a gente ainda está à procura para que a gente consiga comercializar esse tipo de, de, de produto. A boneca. Até mesmo, não sei se essa empresa comercializava boneca, mas assim, que vem então com a boneca, né? A roupa, a roupinha da boneca e a boneca. Sim. É, é, acho que vai ser um sonho para as crianças, né? E a gente tem muita vontade. É uma coisa muito diferente, difícil de, de encontrar, mas é um desafio que aí está... É, como jeans, que Sim. também nós estamos à procura, a, a boneca e a roupinha da boneca, o look aí com, com a boneca, acho que é interessantíssimo e é uma... Uma coisa que estamos ali à procura, não, não, ficou, não, ficou de, né? é, não ficou de fora, não. Legal. Thaís, olha, é um aprendizado novo, eu acho assim, a sua presença aqui foi muito valorosa, porque acho que traz informações, especialmente da moda infantil, mas também do ponto de vista do empreendedorismo. Então, assim, eu queria muito te agradecer pela presença, é, e pedir para que você faça agora aqui as suas considerações finais. E claro, quero te desejar saúde, paz, prosperidade em todas as suas áreas da vida. Obrigado, viu? Ai, obrigada a eu, que pela oportunidade, mais uma vez. A gente que, que tem que agradecer, eu, a Sueli, por trazer um pouquinho da nossa, da nossa história, da nossa rotina, do nosso objetivo, do objetivo da, da Jujuba, que é mostrar para o cliente que que tem coisa muito boa, não precisa ser um preço absurdo, tem coisa bacana, tem mar mar, é, é, produto legal que dá para com preço acessível. Eh, trazer que ele seja convencido, a hora que ele for ao mercado, nossa loja fica dentro do PagMenos ali no Firenze, eh, que ele entre para comprar uma um alimento e seja convencido pela, pela, nossa, pela nossa loja, pela nossa vitrine, pelo cuidado que nós tivemos para receber... O cliente, né? Então acho que é isso. o Nosso esforço em mostrar o que o nosso, os nossos produtos através do nosso Instagram, que seja nossa vitrine, a gente sempre faz tudo com muito capricho, com muito carinho. Então espero que, que gente, eu tenha conseguido passar um pouco. É ah, muito, é, é, é muito, né? Eu falo que é muito detalhe, é muita Sim. coisa para falar. Então a gente tem até que se conter um pouco.